Olá companheiros e companheiras, eu sou Ellen Coutinho, dirigente nacional do PT, diretora da Fundação PCU Abramo e vim aqui hoje perguntar que formação política nós precisamos para nos reconectar com as lutas e os sonhos do povo brasileiro. Essa pergunta ela mobiliza a nossa Conferência Nacional Paulo Freire de Educação e de Formação Política. Nós precisamos muito de sua ajuda para organizar as etapas municipais e as etapas zonais da nossa Conferência Nacional de Formação Política. Se engaje, contribui. A Nova Primavera já começou. Nova Primavera. O PT quem faz é você.